Olha só que incrível, venha comigo para uma jornada ao centro da nebulosa de Tarantula. Recentemente ó, algumas imagens foram capturadas pelo telescópio espacial James Webb, onde ele dá um zoom in para dentro dessa nebulosa, nessa estrutura gigantesca no espaço coberta de gás e poeira, para decifrar o que tem lá dentro, mostrando essa imagem muito linda que está aparecendo aí.